Sejam fortes e corajosos. Não tenha medo, nem fique apavorado, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. Não precisa ter medo de seguir em frente. Deus está ao seu lado. Confia nele, que tudo dá certo. Amém.